Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui ó, feriadão, vamos fazer o almoço. Lembra do vídeo que eu, que eu fiz, que eu joguei aí, limpando o palmito aqui, ó? Hoje nós vamos fazer a salada dele, hein? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele assim, in natura cru. É top. Estamos aqui, ó, a mulher fazendo, bacon. Bom dia, galera! de novo, de novo, de novo! Bom dia galera! de novo! De novo! De novo! <risos> Bom dia galera! E gente, já deixa aquele like no vídeo! Se não for inscrito no canal, se inscreva aí! Vamos ajudar a bater os 10 mil! É, compartilha! E vai que bora! Vamos, vamos aqui na saladinha! Ó, aqui no feriadão! Nossa cozinha aqui, ó, topzona! aí galera vamos ela cortar o palmito ó, já ali fininho essa parte já tá toda limpa né aquele o sujo já tirei aí galera a gente costuma fazer assim ó bem picadinho pica assim é grosseiro mesmo não tem negócio de padrão não ele é todo macio a gente vai mastigar tem esse negócio de ah fininho ou mesmo tamanho não a gente vai cortando ele assim ó olha como esse palmito é bonito é branquinho e agora nem preciso colocar água embaixo na vasilha gente, porque ele não vai enrochar. Se enrochar é bem pouquinho, a gente vai comer na hora mesmo. Só não pode aguardar para muito tempo. E a sardinha é super fácil de fazer. Aqui é só o palmito mesmo. O tomate. Aí joga o azeite. Tempera com sal. Que nem quando eu tá, tava tá limpando, eu falei com vocês, isso aqui é um palmito doce. Eu não sou chegador amargoso não, tem gente que gosta. Aí assim, ah, pode encher a panela que a gente gosta aqui, viu? É, na verdade, né, a gente comprou o palmito que era pra fazer a torta. Acabou, um não fizemos a torta. Vamos comer toda de salada. Vou deixar a torta para outro dia. Deixa muito like, galera. Deixa like, muitos comentários. Se vocês quiserem ver a gente fazendo a torta aqui de palmito. É, palmito com Bacalhau Mas tem que deixar muito like nesse vídeo aqui E no outro vídeo também É lá eu descascando Descascando ele, limpando o palmito Aí o processo é isso aqui ó. Pronto, já é só cortar O bicho por si só Ele já é temperado e gostoso O bom de estar tá mostrando aqui para vocês Talvez tenha aí pessoas que não conhecem Ou acham que não, não dá pra comer Aí ó Dá pra comer sim, viu, gente? Pode fazer que vocês vão gostar. Aí, gente, só a delicadeza da nossa salada aí pra vocês verem. Né? Como que a gente faz um negócio todo delicadinho aqui, ó. É desse jeito aqui mesmo, o gostoso. Vai cortando. Se esse negócio de padrão, se esse negócio de quadradinho, de máquina, não. Vai cortando aqui mesmo no, no olhômetro mesmo, assim, ó. Agora, o tempero, gente, é, é coisa fácil. É cheirinho verde, que é salsa, cebola, não. coentro, não. Temperinho verde para colorir um pouco, né? para ele não ficar muito branco. E o azeite. Azeite, de preferência, o extra Vich, de qualquer marca que vocês quiserem. E o sal, para dar aquele sabor. Um pouquinho de sal. E pronto, tá feita a salada. Gente, agora que eu vou colocar o limão, que o João esqueceu do limão. É, o limãozinho mesmo é bom, hein? É tá gostoso. Hum, para dar aquele gostinho bem azedinho. Aí, gente, praticamente aí, ó, nossa salada do palmito ó. Agora tá super top ó E agora eu vou servir meu prato né Mostrar pra vocês Vai encerrar o vídeo aqui com almoço Nosso vídeo aqui em casa Fazendo na nossa cozinha Fazendo nossas, nossas comidas aqui A galera sempre tá pedindo Pra gente voltar a fazer ó, Os vídeos aqui na nossa casa Com ela né, participando Tá aí então E agora deixa eu montar meu prato aqui E almoçar Aí galera, ó, saladinha de saladinha de palmito, ó, ó como que ficou, vou mostrar pra vocês, ó, assim, branquinho, colorido com tomate e o cheiro verde. Agora é almoçar, né? Então galera, o vídeo é esse, é esse aqui mesmo, a nossa área de palmito que eu falei com vocês que eu ia fazer a torta, acabando, nós não fizemos a torta, vou deixar por ocasião. mas deixar muito like aí se vocês quiserem que a gente faz a torta, né? Mas aqui está a nossa sala de palmito. E vamos almoçar aqui. Curtir nosso feriadão para descansar. né Que amanhã tem trabalho de novo. Agradecer vocês pela audiência. E tchau. Até Ai, mais. Eu Fui.